E aí, Clã Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Scorn, um jogo indie aí para PC e para Xbox, por enquanto. É meio nojentão, esse jogo a gente tava esperando faz tempo sair. Né? A gente vai jogar um pouquinho. Vamos lá. Dá pra ver o nosso corpinho. O nosso personagem acordou aí num lugar meio deserto. Lugar bem esquisito. O jogo é um puzzle com elementos de FPS. Tá bem pesado, viu? Tem uns barulhos horríveis. O cenário lembra um pouco. Prometeus, pelas né? coisas aliens. Bem horrível, né? Então a gente vai tentar jogar um pouquinho até o jogo ficar repugnante demais. Nossa placa de vídeo chorando, dá para ouvir o choro. Olha só que lugar bonito de, de acordar. Nada é, nada é falado. Você vai aprendendo por conta Vai que lugar ouro Lugar bom de acordar, né? Lugar bom é... Apesar de ser medonho, é bonito Vocês entendem isso? Foi bem feito, né? Eu imagino como seria um lugar feito é... Carne, né? Tem uma bolinha, vamos ver. A impressão que... A que dá que o nosso personagem não é bem humano. Ou se for, ele já sofreu aí alguma... O que, que é isso aqui? sofreu alguma... Ah, velho. Tá maluco, você vê um buraco enfiar a mão. É, não fez bem. Tá <risos> A gente implantou uma chavinha. Olha que da hora. Deve ser tipo o banheiro, né? Ou não. Ah, velho. Bem desagradável mesmo. Aqui tem uma manopla... Olha lá, vai encher a mão de novo no lugar que... ou resolvido. Será que o nosso personagem é capaz de se? Não. Talvez não seja nem possível ser derrotado, né? Tá, a gente chegou naquela área que a gente observou de cima. E que o chão parece respirar. É tenebroso mesmo, viu? Certo. Opa! Quase caí ali na... O que, que acontece cair? Não, não, não deixa! O jogo não te dá tanta liberdade, quanto eu imaginei. Nossa, velho! Não, não vai colocar o dedo aí, vai! Não parece muito operacional, viu? Um gancho, tem uma portinha, oh, outra manobra. Tava controlar a direção disso. tá faltando alguma coisa né o som do ambiente é medonho também medonho barulho de coisas se esgueirando rastejando eu não sei nem se o vídeo vai ficar bom viu como é que usa esse trem Você tem uma boca ali creda Que da hora, hein? um trilho. Vamos deixar voltado para fora e a gente vai atrás. Provavelmente algo que tem que ser buscado. Para usar isso aqui. Vamos lá. Poxa, eu não posso nem descer aqui com violência. Eu não gosto muito de jogo Porque não permite que você se ferre né? tome decisões erradas. Deve até aparecer uma cabeça agora olhando. Eu paro de largar um pouco. Véio. Eu inicialmente conheci esse jogo através do canal do da Daipaia Jogou isso tem muitos anos e a gente estava ansioso viu para jogar isso aqui Ui, credo, essa cabeça Será que não tem monstro? Esse aqui Vamos lá. Parecia um trem desse, vamos usar. Fazer nada. Vou botar os dedinhos aqui, ó. Tirando rápido parece até uma enceradeira, mas é uma serra, viu? De osso. Vou correr. Tem tudo um trilho aqui. A gente tem, tem que carregar alguma coisa. Ah. Vamos ver se essa porta abre. bom tem dois controles, às vezes talvez a gente precise de encontrar alguém para ajudar a gente ou dobrar, vai saber, tipo de nojeira isso aqui, Vamos usar a guarda cara, que lugar terrível, hein? então essa colher de sorvete o É, pelo menos o elevador parece sim uma tecnologia mais razoável, né? tirando esse negócio de enfiar os dedos. Não enfiaria os dedos aí de jeito nenhum. Guardasse no lugar desse, acho que eu deitava no chão e fingia que estava dormindo ainda, né? Aqui é isso aí. Olha que bonito. Que eu tô enganando, né? Ok, Pensa essa garra de pegar essa aqui da manopla. Achei legal que tipo, já mostrou a manopla fazendo coisa horrível uma vez Então acho que ele precisa mostrar de novo Bom Eu tenho aqui uns um ovos, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo movimentar Deve ser esse ovinho, né? Tem esse com luzinha e tem esse aqui, ó. Tem dois ovinhos com luzinha. Você vê que é tudo apagado, né? Menos aqueles dois. Vamos ver o que, que isso vira. A mão tá tudo machucado, coitado. certo, não viu? Tá. vou tentar o um outro, né? Se não é um, é outro, só pode ser. Ah, ele tá, ele tá preso. Dá uma olhada, como é que movimenta a peça. Mais ou menos nada Bem complicadinho, hein primeira coisa que tem que fazer é levar as de uma, uma casa só dessa parte de baixo, esquerda e ah. hum. faltou uma, né? não tem problema tem que arrastar todas as unidades para o lado direito depois que arrastar três unidades para o lado direito você consegue arrastar as grudadas laterais isso isso porque eu não sei se está certo né eu acho o primeiro, o primeiro bicho caiu lá o segundo, se está certo, né? Eram os únicos dois iluminados ah, Pelo som é esse, é esse Ah cara, o que é aquilo ali? É um cara, todo macetado. Tá abalangando a perninha aqui, bonitinho. Tá. tá. Vamos descer, né? Peguei o trilho. Nossa, a gente parece que deu uma puta. uma baita volta. Agora foi tão rápido. Deve estar tá saindo da câmera. Cara, é, mu é muito interessante. Ali é o elevador. O nosso amiguinho tá ali, ó Tá balangando a perninha Ele precisa de ajuda Hein? É bem horrível, né? Não, por favor, não fica agitado. Vai ajudar a gente, não vai? Tá, travou aqui. O ah. que, que isso faz? O que, que mudou? Ficou tipo um capacete, né? Ele, ele tá bem agitado, né? Calma, cara, calma. Relaxa, relaxa. Pronto, pronto. Não é nada, não é nada. Fica tranquilo. Vai dar uma volta de carrinho E vai dar tudo certo para todo mundo Parece curioso Será que aqui tem algo pra fazer? Eu não consigo nem acessar Talvez não seja aqui, né? Tudo bem Não precisa ficar sem ele acalmou, ele estava nervoso Parece ter uma origem semelhante à nossa... Né? não sei não Opa. Eu gosto mais quando os elementos dos puzzles não se mexem tanto, não sei vocês, mas bastante desagradável Se preocupar, vai dar tudo certo. Ah, tudo bem. Ah, tá levando ele para um passeio. Nossa mas é muito... deve machucar né Tudo bem, tudo bem Eu não estou gostando muito disso, parece uma tampa né, Eu achei que era uma colher Vamos ver o que acontece, tomara que seja menos agressivo que antes Ah velho... É... Era uma colher Pra que que a gente fez isso? Qual que é o objetivo desse puzzle? Ah, tá. Tá certo. A é de mãos dadas. Engraçado, cara. Que é agradável. É, agora a gente pode... abrir aquilo ali, né? Ó, vamos precisar... Isso aqui. Ele está tentando usar a mão. Poxa, eu nem trouxe ele para cá, hein? Será que dava para evitar tudo aquilo que aconteceu com ele? Esse aqui parece o um negócio que eu coloquei em minha mão. Parece que essa máquina foi mais rápida que a nossa. Que barulho é esse, velho? Que coisa horrorosa. Aparentemente faz um barulho horrível quando você. Quando você cumpre um objetivo. O aconteceu para o nosso amiguinho? Vamos né? Eu acho que... Já tem um bom tempo que a gente tá jogando né? parece bom não, viu? lugar lembra um pouco a tecnologia dos bichos do Quake 2 né se for ver meio orgânico metálico a ah, velha... ah não... desmonetizado automaticamente <risos> ah, bom pessoal é isso aí Scorn, né eu recomendo tá aí no passe de Xbox eu não sei quanto é que está esse jogo não se Eu não me engano dá umas 3 horas para zerar se você não patinar muito nos puzzles eu achei o puzzle que a gente fez muito mais difícil do que eu normalmente estou acostumado né? e isso aí com essa trilha sonora sensacional é... É... Pessoal tocando serra com... Ah, velho, mano. Bom, a gente vai encerrando por aqui, né? Vocês gostaram de Scorn? Deixa o like aí na nossa gameplay, mais ou menos. inscreva no canal, dê de nossos vídeos, a gente joga indie, jogos indie, Metroidvania, recomendações Scorn, é um jogo indie. Demorou pra ser lançado, mas tá aí, incrível. Pesadíssimo, viu? Pesadíssimo. Deixa um comentário aí para gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade é, Mas não igual a amizade que a gente teve com aquele menininho lá, né? Coitado Tá tão quietinho lá no ovo é. Falou